tu la vita e per la vita non ti lascio a sento la voce tua stanca cerca gli riccioli sento la voce di manca la lingna nanna pallone oggi la testa tua piazza io voglio springere Em vídeo, Bolsonaro chora ao ouvir música italiana que mãe cantava. Oh, que bonitinho! Como Bolsonaro é sensível, né? Pois é, depois de dizer que chorava sozinho no banheiro Sem que a mulher dele soubesse Agora Bolsonaro divulgou um vídeo fazendo turismo na Itália Em que chorava ao ouvir uma música Que ele disse que a mãe dele cantava pra ele quando era criança Bom, será que se pedir pra ele cantar essa música ele vai saber cantar? Aliás, será que o Bolsonaro não enxugou o rosto pra não borrar a maquiagem? Ou será que foi só pra fazer encenação barata mesmo E posar de sensação? pro gado que segue e aplaude cegamente tudo que ele faz porque eu não vi esse picareta que se diz imorrível imbrochável incomível chorando pelas mais de 600 mil mortes vítimas da covid-19 que poderiam ter sido bem menores se ele tivesse comprado vacinas quando foram oferecidas ao Brasil no ano passado, se ele tivesse promovido menos aglomerações ou o simples uso de máscaras que ele sempre foi contra aliás, Bolsonaro não só não chorou, como zumbou inúmeras vezes dos mortos pela Covid, chamando o próprio Brasil de país de maricas que havia histeria sobre a pandemia que ele não era corveiro e é que as pessoas tinham de enfrentar o vírus como homem e não como um moleque Como na verdade ele é né Portanto, essa imagem de sensível que esse atorzinho de quinta categoria tá tentando passar É só mais uma estratégia infantil pra tentar sensibilizar os acéfalos que ainda o seguem Por quê? Não acredita, é? Então basta ver o relato que o próprio bondoso ser humano Bolsonaro faz ao minimizar um protesto contra ele de um homem na Itália que teve o um avô morto pela Covid. Lá na Itália foi muito bem recebido, né? teve uma passagem lá um cara, 40 anos de idade, chegou pra mim, foi inteligente, a história vai te condenar, é, quem sabe, qual motivo? Você matou meu avô. Pô, cara, não sabia. Nossa. Desculpa aqui. Foi a bala perdida? Não convide. é um Quer dizer, parece que só no Brasil que morreu gente. E você tinha uns 40 anos de idade, Foi o avô dele. Ele tinha uns 80. Grupo de risco. Quanta sensibilidade, hein? É e tu nem seca as tuas lágrimas. Então pra mim Tranquilo. isso é café like. Deixa, deixa. Minha opinião. Eu não seco porque eu sou maquiadora. Aí se seca a borra. Pronto.